Hoje você vai conhecer o Instituto Integrado de Saúde da FSG, um lugar muito especial onde os acadêmicos colocam conhecimento em prática e a comunidade recebe atendimento de qualidade. O Instituto Integrado de Saúde é o espaço da FSG onde são desenvolvidas as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos da área da saúde. As atividades de ensino estão principalmente nos estágios e nas disciplinas teórico-práticas. Destes nascem projetos de extensão onde alunos e professores aprimoram os conhecimentos teóricos e práticos, prestando atendimento à comunidade. Articuladas a estes, também, nós temos atividades de pesquisa, através das atividades práticas supervisionadas, os trabalhos de conclusão de curso e os projetos de iniciação científica. Nas aulas, a gente tem bastante convívio com os equipamentos de hematologia, de bioquímica, de urinálise, a parte de microscopia também, e quando precisamos fazer alguma iniciação científica ou alguma outra pesquisa. Os laboratórios nos proporcionam bastante didática, principalmente por causa que a gente tem os laboratórios em todas as áreas que a gente vai poder atuar. No curso de fisioterapia, aqui são realizadas as disciplinas práticas, onde os acadêmicos fazem, então, as suas vivências e também os estágios supervisionados. Nós temos projetos, então, que englobam a terapia manual, saúde postural, saúde da mulher. Também temos projetos de avaliação, técnicas de avaliação e sinesiologia e biomecânica. Olha, eu estou adorando. Eu tinha uma dor intensa no, no meu ombro e em quatro atendimentos aí eu já sinto uma evolução grande. Então eu recomendo para quem precisa procurar o recurso e aqui na FSG aqui, que o atendimento é de qualidade mesmo. O Instituto também oferece uma série de serviços à comunidade, como o Nutrir com Saúde, projeto interdisciplinar dos cursos de nutrição e psicologia. Os participantes recebem orientação sobre alimentação saudável e apoio psicológico para permanecer no programa. Já o curso de Educação Física realiza avaliações para atletas e para os usuários da academia. Outros dois programas oferecidos são atendimento psicopedagógico para crianças e adolescentes e atendimento psicológico. Como vocês puderam ver, o Instituto Integrado de Saúde tem vários serviços para a população. Além disso, professores acadêmicos e funcionários têm 25% de desconto para as atividades físicas de musculação, Ginástica e atividades aquáticas. A estrutura do Instituto Integrado de Saúde vai além do prédio na Avenida Júlio de Castilhos. Ela congrega ainda a academia, quadra de esportes, salas de ginástica, piscinas e a clínica de odontologia da FSG.